Aí galera do Mercado Livre, essa pimenta é a Butlá Chocolate. Olha o tamanho dessa vinha dessa muda, já com fruto. Ela não deve ter 12 centímetros. E olha o tamanho do fruto. Fruta é extremamente saboroso e ardente também. Essa é a Chocolate e essa é a Butlá Vermelha são mudas que vieram de matriz, são sementes originais. Ok, obrigado.